agudas. Assim como na primeira oitava a gente se preocupou com a articulação dos dedos, na segunda oitava também a gente vai se preocupar com esse dedo, quase que exclusivamente. Então, para fazer a nota Mi, a gente vai começar com Mi, que é a nota mais fácil para passar para o agudo. Faz a posição do Mi e mexe o polegar. Mi grave, Mi agudo. Mi grave, Mi agudo. Lembra da pinça? Grave, agudo. O Sol é a mesma coisa, posiciona o Sol e mexe só o polegar para fazer o meio furo. esse pocinho assim, nessa articulação aqui ó o dedo bem posicionado você vai a gente vai fazer o lá mesma coisa posição do lá só mexe o polegar ó tá assim. o furo é pouquinho para estudar o Fá agudo, e para começar a tocar as notas agudas, sempre é bom parar antes de mudar o registro. Por exemplo, o Fá, que a gente precisa de tirar esse dedo. Não, vamos começar com o Mi. Vai lá. O Mi parou, posicionou o dedo aqui atrás, tocou. Então, toca parou, posicionou o dedo e depois junta o Fá a mesma coisa Posiciona o fá, para fazer o álbum, a gente precisa tirar esse dedo para afinar. Então, você posiciona o fá, tira o dedo, posiciona aqui e só depois toca. Então, posicionou, tirou o dedo. Depois você tira esse dedo, depois se tiver mais acostumado ou acostumada, tira esse dedo junto com o movimento do registro no oitavo furo. Pensa no dedo que você está mexendo e não precisa soprar a flauta para treinar. Pode simplesmente... Ó, aqui dá pra ver direito o movimento. Nota Si. Por que, que a nota aguda Si não é simplesmente a posição do Si com o meio furo aqui atrás? Pra afinar a flauta, tá? Mesma coisa, o Fá a gente tira esse dedo pra afinar. Vamos fazer o Fá, sente ao dedo pra vocês verem? diferença é grande, né, na afinação. A mesma coisa para o si. Pensa. Ela nem toca para fazer o si. Deixa o lá quietinho e posição do mi. Lá, si. Ao invés de mexer a mão esquerda, a gente vai mexer a mão direita com a posição do Mi. Então, Lá. Então, pra fazer o Si, basta fazer o Lá e esses dois dedos. E pra fazer o Dó, o Lá. A posição do Si e tira o dedo do meio. Então, a gente, na verdade, vai mexer só um. O Ré. Agora, para fazer o Ré, vocês vão pensar no Fá e na forquilha. Essa posição, a flauta, a gente chama de forquilha. Tem algumas outras notas que a gente vai ver depois que se faz assim, a posição dos dedos, né? Assim como o Fá tem essa forquilha aqui, a gente vai fazer a posição do Fá e tirar o dedo do meio, meio buraco atrás, e vamos fazer o reagudo.